Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa de Português para o quinto ano. Meu nome é Louise Lamon. O roteiro da nossa aula de hoje: nós vamos conhecer o gênero notícia, sobre a gramática nós iremos falar de conjunção e interjeição e na ortografia nós vamos conhecer o uso dos porquês. O que é uma notícia? A notícia é um gênero textual informativo, normalmente é vinculada a jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação. Essa entrada é em um fato verídico, ou seja, que aconteceu. Suas principais características são o título principal, um título auxiliar, o lead, que é onde aconteceu, o que aconteceu... E o corpo do texto que vem de, é, falando sobre a notícia. Vamos ver uma notícia. Alunos do CVE visitam o jornal Folha do Oeste. Na segunda-feira, os alunos do Instituto Educacional CVE foram conhecer a redação do jornal Folha do Oeste, dando continuidade ao gênero notícia estudado em sala de aula. A turma realizou uma visita ao jornal com o objetivo de aprender mais sobre como ele é formado desde a captura da notícia até a edição final. Durante a visita, os alunos foram conduzidos pela editora-chefe Tha Thaís Gasperin e pelos repórteres Ana, Robson, Griele, Jusinei, além do diretor do jornal Giovanni Gobbi. Tivemos a oportunidade de conhecer edições antigas, bem como as mudanças ocorridas desde quando se chamava O Celeiro. O Folha do Oeste é distribuído bi a todos os municípios que compreendem o Ameosk, além de estar disponível no site Contemplando o Folha do Oeste Notícias. Ainda o jornal proporcionou aos alunos maior entendimento do gênero notícia, dando a eles a oportunidade de estar mais próximo à notícia. A turma do sétimo ano visitou o jornal com o objetivo de aprender mais sobre o gênero notícia. Entendendo a notícia, qual é o título da notícia? Porque alunos do CVE visitam o jornal Folha do Oeste. Por que os alunos foram ao jornal? Para conhecer a redação do jornal. Quantas vezes o jornal é distribuído? Ele é distribuído bisemanalmente, que quer dizer duas vezes na semana. Conjunção. Conjunção é a palavra que liga orações ou palavras. Exemplo. Toninho está dormindo, a menina está acordada. Nós temos duas orações. Podemos unir essas frases usando a conjunção e. Vejamos como fica. Toninho está dormindo e a menina está acordada. Vamos conhecer algumas conjunções conjunções coordenativas e nem mais porém contudo no entanto logo portanto ou conjunções subordinativas que porque já que como se caso embora conforme e para que praticando circule as conjunções das frases a seguir a primeira frase, embora tenha falado com ela, estou com saudades. A conjunção, embora. Se estás procurando um novo apartamento, já, já o encontrei para você. A conjunção é se. Si. Conforme o combinado, ele virá amanhã. A conjunção é o conforme. Interjeição. Interjeição é uma palavra ou um grupo de palavras que exprimem ou expressam um sentimento. Oba! Ganhei um livro. A palavra oba expressa um sentimento de alegria. Oba é uma interjeição. Bravo! Que espetáculo lindo! A palavra bravo expressa um sentimento de aplauso. Ela é uma interjeição. No quadro nós temos algumas interjeições e as suas categorias. Interjeições de alegria. A, O, Oba. Advertência. Cuidado, atenção, de alívio. Ufa, arre. Animação, coragem, avante, eia, afugentamento, passa, fora, show, aplauso, bis, bravo, apoiado, chamamento, ó, oh, ou, oh, olá, psiu, desejo, oxalá, tomara, do, ai, ui, espanto, oxe, oh, Ué, puxa, impaciência. Um em silêncio, psiu silêncio. As interjeições podem ser substituídas por uma pressão que uma expressão que vale por ela. Elas são chamadas de locução, locução interjetiva. Aqui nós temos algumas interje, locuções interjetivas. Vale-me, Deus, ai de mim. Quem me dera, alto lá, muito bem, que coisa, praticando, circule as interjeições da frase a seguir, ai que dor, a interjeição é ai, piscio, ele está dormindo, a interjeição é piscio, bravo, que peça linda, a interjeição é bravo. Nós vamos conhecer agora acerca da ortografia o uso dos porquês. Porquê sem acento e separado é utilizado no início das frases interrogativas. O porquê separado, porém com acento, é utilizado isolado no final de frases interrogativas. Exemplo. Por que suspenderam as aulas? Ele está fazendo uma pergunta. Isto, o porquê é sem acento e separado. Hoje é feriado, por quê? É usado isoladamente no final da frase com acento. Os porquês juntos, um com acento e o outro sem acento. O porquê sem acento é utilizado para uma causa, uma explicação, quando eu vou explicar algo para alguém. O porquê com acento é utilizado quando ele tem a função substantiva, ele pode ser substituído pelas palavras motivo ou razão. Exemplo, suspenderam as aulas porque é feriado. Ele está explicando por que suspenderam as aulas. Não sei o porquê de hoje ser feriado. Se a gente substituir o porquê por motivo, não sei o motivo de hoje ser feriado. O porquê tem uma função substantiva. Praticando. Complete as frases com o uso correto dos porquês. Nessa frase, diz assim, você, Por que você não veio segunda-feira? Nós usaremos o porquê sem acento e separado, porque é uma pergunta, uma frase interrogativa. Você não veio segunda-feira, por quê? Nós usaremos o porquê. Com assento, acento, porque está no final da frase e é uma frase interrogativa. Faltei porque estava doente. Nós usaremos o porquê junto, sem acento, porque expressa uma explicação. Não posso lhe dizer o porquê que eu não vim. Nós usaremos o porquê com o acento e junto, porque a expressa é, adquire uma função substantiva. Eu posso trocar por motivo e razão que terá uma coerência. O que vimos último? Na parte de gramática, nós vimos a conjunção, que é uma palavra que liga orações ou palavras, interjeição que é uma palavra, um grupo de palavras que exprimem um sentimento. E na ortografia nós vimos o uso dos porquês. Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela aula de hoje e bom estudo!